Olá a todos, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um workshop da Léo O meu nome é Elsa e hoje trago-vos o tema Conserve e restaure meu móvel antigo. Durante esta semana de 22 a 29 de novembro, estamos a celebrar a Green Week, uma semana onde tivemos à nossa disposição bastante conteúdo ligado à sustentabilidade e a dicas mais conscientes para o bem-estar e para o melhor impacto ambiental. Hoje tenho para me ajudar o Ricardo, que é um mestre no, no que toca a este tema de, do restauro e que nos vai ajudar a dar algumas dicas sobre como restaurarmos esta mesa. Podem-nos seguir em direto nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no Instagram e podem também consultar todo o conteúdo que já foi dado até agora no nosso site e no canal do Youtube. Ricardo, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigada por, por teres aceito o site, nosso convite. Uh, podemos começar por falar um bocadinho também da tua experiência. Sim. Bem, eu, a minha formação académica é arquitetura, exerci durante algum tempo, mas entretanto comecei a investir um bocado mais na, na parte de restauro, na parte de marcenaria também, comecei a fazer alguns workshops, comecei a, a, a, a experimentar mais o mundo. Este, neste momento trabalho, trabalho numa empresa de restauro, de marcenaria, a Ato Studio, um, onde um, nós fazemos este tipo de trabalho, conservação e, e restauro de mobiliário, Neste, neste caso aqui, nós torcemos uma, uma secretária, um estilo de Don, Dona Maria, uh, em que vamos uh, abordar algumas técnicas mais. Eu vou adotar um estilo mais simplificado para toda a gente lá em casa também claro. conseguir uh, fazer alguma coisa de, das suas peças que são herdadas da vós ou tias tia, peças é isso mais mesmo. antigas. É simplificar o mais dar, Exatamente, querendo dar uma nova cara às peças e tentar puxar um bocadinho o brilho que elas que elas têm por si só. Claro. Então, por onde é que podemos começar? Bem, nesta nesta secretária, ela como é uma peça única, nós optámos por dividir em duas partes, ser uma parte ainda por fazer e outra já meio preparada, pronta já para o acabamento. Eu vou começar aqui pelo lado o meu lado esquerdo. Uh, vou começar a fazer a limpeza uh, deste tampo. Ela tem um verniz danificado, vê se tem algumas marcas, riscos. Uh, tem aqui algumas, algumas falhas de folha, no caso, uh, em que eu também vou fazer a demonstração de como é que pode, pode resolver este, este problema. Uma vou exemplificar como se faz, aqui já tenho uma feita, vou só exemplificar como é que se afaga, afagar é tirar o excesso de madeira. Uh, e deixá-la toda, a superfície toda lisa já pronta depois para ser limpa e para depois levar o acabamento. Posso okay. começar? Claro que sim, Pronto. vamos meter as mãos na então, massa, nada melhor do que. Vou começar que... por uh, fazer um certo Eu vou. vou, vou Desculpa, peço, vou ter que passar ah, claro. por aqui. Eu vou, trouxe já aqui algumas, algum, algum material que nós costumamos usar. Um, neste caso. Uh, o tampo é folha, neste caso é folha de mogno sapelli, eu diria mais sapelli, se calhar. Isto é folha de sapelli, folha tem uma espessura mais, mais fina, no caso. Ou então podemos usar faixa, faixa é ligeiramente mais... Uh, tem mais material de, para trabalhar. No caso, e também nós eventualmente reciclamos material, isto era de uma peça mobiliária antiga que sobrou e eu aproveitei. Era da mesma madeira e fiz já um certo aqui e aqui já tenho também preparado. Okay. Portanto, Reutilizamos reutilizar para outra, material, peças. exatamente, Lá reutilizei como. material para dar dar acabamento a esta peça. Portanto, eu aqui já preparei previamente a peça. A explicação muito simples para fazer marcações, por exemplo, quando temos um caso em que falta Folha, uh, no, neste caso no tampo, atenção, ter sempre atenção ao veio da madeira. Nós normalmente fazemos sempre, aproveitamos a direção do veio, nunca fazer um corte na perpendicular, eventualmente na fase final vai-se ver o, essa linha, tentar fazer cortes perpendiculares ao veio para tentar mais facilmente esconder okay. essas linhas. que Inevitavelmente elas vão sempre aparecer, porque é um corte na madeira, para todos os efeitos. Portanto, eu aqui vou cortar, vou usar um formão, neste caso, para cortar o excesso de folha que tenho aqui. Já fiz a marcação do desenho, portanto, neste caso uso o formão, a folha é muito fina, uma certa pressão é o suficiente para cortar a folha, aqui vou fazer a mesma coisa. Aproveito para relembrar quem está a assistir ao nosso workshop, pode colocar também as suas dúvidas e as questões nós vamos responder durante o direto e o que não ficar respondido será respondido muito em breve, portanto estejam à vontade para participar e para colocarem as vossas dúvidas Isso. Portanto aqui usar o formão sempre cuidado e atenção aos dedos nunca meter os dedos à frente da lâmina porque corta inevitavelmente portanto aqui tirar excessos de que estou a fazer errado excessos da folha que que ainda permanece, para tentar uh, encontrar as linhas mais indicadas para o corte. Aproveitar para tirar as colas, é importante, porque a cola nova pode não aderir se ainda continuarem a permanecer colas antigas de baixo e pequenas, pequenas poeiras que ficam, coisas que permanecem debaixo da folha. Pronto, aqui está limpo. Depois, o passo seguinte é transferir o desenho que criámos para, neste caso, um pedaço de folha. A partir do momento em que fazemos essa, essa transferência das linhas, cortamos, e eu aqui, para efeitos de vídeo já tenho os certos preparados, que é só colocar no local, assim... ele encaixa no local, aplico cola, faço pressão, fica ótimo, fica pronta a utilizar. Neste caso, é um exemplo de um shirt já feito, eu aqui vou retirar o excesso, vou usar um formão também. Neste caso, podem usar um, o formão, podem usar lixa, consoante a quantidade de material que houver para retirar. Neste caso, como ainda tenho aqui um, uma quantidade de material substancial, vou utilizar o formão, sempre cuidado. Se fosse aqui. algo um bocadinho mais fácil de retirar a lixa, seria o suficiente? Uh, sim, a lixa é o suficiente. Aqui atenção sempre à lixa que se usa. Convém não usar, a não ser que tenham a certeza de que não vão passar ao, ao tampo, neste caso da, da secretária, porque pode ter uma folha muito fina e acabam por retirar demais Ademais, claro. do que era, do que e, portanto, será pretendiam. essa superfície. Exatamente. Tirar uma. uma com o máximo cuidado possível, tentar alisar. Eu aqui estou a tirar o excesso com o formão, mas depois vou passar à lixa para deixar a superfície mais uniforme e ficar alinhada com a superfície já já existente. Portanto, aqui a tirar o excesso. Ricardo, sentes que as pessoas têm aderido bem a esta questão do restauro e de reaproveitar em reaproveitarem antigas, cada vez maior, tem sido maior a procura? A procura é, pela pela experiência de atelier nós temos imensos clientes todos os dias que perguntam, que, falam, que colocam as questões, que querem saber como é que se faz. Nós próprios também na empresa fazemos workshops, neste momento já não já não, já não estamos a fazer workshop de, de restauro e de conservação, um, mas temos sempre imensa gente à procura ah, e, e nota-se agora não sei se é a situação do mundo que o editou, mas há muita gente que ao portar em casa durante mais tempo começou a aderir muito ao, ao chamado DIY de de não é Sim. Querer, a querer restaurar as peças e, e, e acho louvável toda a gente que toda a gente recupera as peças em vez de as deitarem fora por exemplo eu, eu aqui um, o cheiro está feito desculpa, eu só vou ter que passar outra vez, ah, vou usar as lixas, neste caso eu tenho aqui uma lixa 120 e uma lixa 220, neste caso é 320 mas também serve, uh, não é preciso tirar muito, aqui eu vou usar a de 120 mais só para desbastar um bocadinho a superfície, aqui eu vou ter sempre a intenção o verniz Neste caso, não é muito importante porque eu vou querer tirar o verniz, que já tem, para aplicar um, um verniz novo. Em caso as pessoas em casa tenham um móvel em que queiram fazer, um, por exemplo, um cherto ou, ou algum reparo no, no tampo, por exemplo, podem usar também tubos de cera, que também vou usar aqui, vou exemplificar como é que é. Um, podem usar aqui a lixa e ter atenção se quiserem preservar o verniz para não danificar muito o verniz com a lixa a lixa obviamente vai deixar sempre riscos porque é, é abrasiva portanto vai tirar material para este tipo de, de restauro e da conservação também deste deste tipo de peças uhum. uh, o material que é necessário também normalmente é muito fácil de, de encontrar sim e não porque são necessárias coisas muito não, nós nós aqui nós usamos nós usamos muito uh, materiais mais natural possível e são relativamente fáceis de encontrar, obviamente o, o relato tem algumas marcas, depois também, eventualmente, existem lojas de conservação e restaurar mais, quem quiser investir mais a sério ou mais profissionalmente também pode, Sim. pode ir a esses, a esses locais. Mas para este tipo de trabalhos, para quem está para este a este tipo de trabalhos serve perfeitamente, encontram com muita facilidade e todos os materiais que eu vou usar aqui são super acessíveis e nós vamos deixar também as referências do material que está a ser utilizado neste workshop, vamos deixar também no nosso site. Portanto, quem quiser começar por meter as mãos na massa lá em casa, fica logo com a lista de compras disponível, Exatamente. e é só dirigir-se à loja mais próxima e, e começar a ter ideias e dar-as à, à criatividade. Exatamente. Portanto, eu agora já tenho o cheiro feito, vou tirar só aqui o resto, vou passar à limpeza. A limpeza, nós usamos um produto que é, é o chamado de Reviver. E o que é o Reviver? O Reviver é uma mistura, neste caso, de petróleo com óleo de linhaça. Existem outras, outras fórmulas com outros solventes. Neste caso, o que nós queremos é limpar a superfície e hidratar a superfície. Portanto, nós usamos o petróleo. O petróleo há outras opções, tem o petróleo incolor também, serve. Aqui, a mistura... É 50-50, 50%, /50, 50 de petróleo e 50% de um, óleo de linhaça. Nós vamos fazer esta preparação agora em direto existem outras opções que já vêm uh, preparadas... Okay. Exatamente. É a mesma coisa, são Sim. óleos para tentar trazer outra vez o brilho dos móveis. Ah. Aqui o óleo é a mesma proporção, no caso, 50-50. A mistura fica logo preparada. Portanto, assim que é, logo está seguida. logo pronta a ser utilizada. Portanto, este, estes produtos podem ser utilizados mais tarde, para outro tipo de sim, finalidade? Sim, sim, sim. podem preparar-se mais quantidade, já fica sim. pronta, se quiserem fazer... Mais peças ou menos peças, o produto já está pronto a ser utilizado. Neste caso. Eu posso aqui, partir aqui deste lado, Ricardo? Se uh, não, pode deixar a a marca na bancada, sim, okay. só Obrigado. Aqui, mostrar um bocadinho. A limpeza nós fazemos normalmente com a landaço. Uh, Vou-te pedir, Elsa, sim. a landaço mais grossa, se faz favor. Sim. Aqui, obrigado. Aqui, landaço. Ajuda a tirar hum, as marcas que estão na superfície, é abrasiva, portanto, vai ajudar a entrar dentro do, do verniz e vai tirar marcas, vai hidratar a madeira, para depois, mais tarde, ser mais fácil para aplicar o, o verniz final. Eu aqui, por motivos de apressar um bocadinho o processo, normalmente isso não acontece, os certos estão colados, estão feitos, estão afagados, Uh, normalmente o xerto é protegido para o óleo não penetrar dentro de, das fibras da madeira porque ela, o óleo que faz vai, vai escurecer a madeira e ela, às vezes o tom fica diferente neste caso hum. não, vou, não vou fazer, mas vou só exemplificar como é que a limpeza é feita Sim. aqui algumas zonas pode-se insistir um bocadinho mais para tentar eliminar algum risco aplicar alguma pressão, não é, preciso, não é necessária muita pressão, alguma pressão, insistir um bocadinho na zona onde, onde está o risco que possa estar mais fundo, depois é ter atenção se o risco está no verniz ou se já passou a madeira. Se já tiver passado a madeira, depois a, a maneira de o resolver é outra, não é na parte da limpeza, já na parte de preparação Se for no verniz Se for uh, no verniz, sairá bem sim, sim. Uh, neste, neste momento? Como podes ver aqui, por exemplo, aqui estão os riscos. Sim. Eu vou, vou insistir. Aqui eu tento insistir sempre na direção do veio. Caso eu faça algum risco com o alandaço, fica sempre disfarçado. Portanto, como podes ver... Mas nota-se muito bem, sim. Saem os riscos praticamente todos. Alguns riscos são ligeiramente mais fundos, nós, depois, a maneira que, que usamos para disfarçar esses riscos é na parte do polimento final, em que o produto que nós vamos usar tem essa característica de ir criando camadas em cima de camadas e vai deixando uma superfície uniforme e é, é essas camadas é que depois vão preencher essas, essas pequenas falhas no verniz. Pronto, aqui o processo é, é o mesmo é ir insistindo em alguma zona que tenha mais, esteja mais danificado, no verniz mais danificado. Aqui a, a parte do danificado há várias a n a uh, uh, maneiras do, do verniz ficar danificado. Pode ficar mais amarelado porque leva muito sol. Sim. Pode ter riscos na superfície de alguma coisa que, que teve em cima. Pode ser uh, algum, algum produto muito quente que pode eventualmente danificar, danificar o verniz. Claro. Tudo, tudo, tudo, é, tudo, é, existem muitas soluções. Existem muitas, que podem danificar. exatamente. E todas elas, depois, a partir do Reviver, resolve. Em Sim. casos mais extremos, por exemplo, se for um tampo queimado, aí temos que remover o verniz e voltar a aplicar outro verniz ou do mesmo, dependendo, às vezes o cliente prefere. O processo da remoção o do processo. verniz, Ricardo, sim. Uh, também eu, é algo prático de se fazer uh, em casa ou aconselharias uh, sim, outra forma? É pode ser prático. Uh, nós, muitas vezes, aconteceu neste lado, eu removi o verniz por completo, porque o verniz reage com o verniz que nós vamos usar. O verniz que nós vamos usar é à base de álcool, portanto, ele uh, reage com, com o verniz que este que tampo este, este já tem, que é um nitroceluloso, ele reage com o álcool e então eu removi por completo, pronto, aqui, um, a parte da limpeza é isto, não, não passa mais disto, passar uh, uh, o reviver e ele andasse pela superfície toda, aqui eu vou fazer já de seguido, porque uh, já tenho o tempo preparado, mas é, é aconselhável deixar a peça respirar um bocado, tirar o excesso do óleo, deixar respirar, passar-se com um malandaço sem nada, só para tirar sim. o excesso de óleo e depois, aí sim, vamos aplicar o, o acabamento. Quanto Portanto, tempo agora... é que achas que é o mais indicado para se deixar a peça respirar? Isto depois depende muito também das temperaturas, uhum. a temperatura também é muito importante. Uh, um dia de um dia para o outro, se fizerem numa manhã à tarde já, já podem okay. trabalhar, sim. portanto os tempos também é, é importante, pronto, aqui agora vou passar para a parte do polimento, vou trocar contigo. Questões, sim. Ricardo, força. se me permite. Sim, sim, força, força. Uh, a Teresa está a perguntar como posso recuperar o brilho de um móvel antigo? Uh, com o Reviver, por exemplo, okay. passando o Reviver tirou os riscos. Uh, eventualmente que ele tenha ou algum algum dano e no fim uma cera cera da abelha é, é ótima para proteger móveis e é, é a solução mais prática e eficaz que há okay, para recuperar, para recuperar o um vídeo. sem ter muito trabalho uhum. e mais uma questão uh, o cheiro é muito intenso podemos fazer dentro de casa ou é recomendado fazer no exterior Uh, pode ser feito dentro de casa, o cheiro não é, não é o produto mais tóxico que nós usamos, de todo, mas uma área ventilada é sempre o mais indicado para qualquer produto, seja ele o reviver ou, ou outro tipo de removedor de verniz ou reju rejuvenescedor de vernizes, okay. qualquer, qualquer um deles é, é indicado um, uma ventilação. Ok, basta abrir uma janela, sim, por uma exemplo, janela. será o suficiente sim, sim. para se poder fazer sim. todo este processo dentro Exatamente. de casa. Ok, obrigada, Agora vou passar para este lado da secretária, vou fazer o polimento e vou só pedir... Pedro, desculpa, uh, traz-me a goma-laca, se faz favor. Vou colocar só isto aqui, Ricardo. Sim. Está aí dentro da mexila. E vou passar para este lado. Sim, portanto, eu agora vou passar à parte do polimento. Uh, o polimento, nós vamos usar a goma-laca, peço desculpa. A goma laca. Desculpa. Foi lá para cima, meu. <risos> Nós vamos usar uh, um polimento de goma laca. Goma laca são, são estes flocos uh, que são secreções de um inseto de, da Ásia. Ele alimenta-se de uma árvore em específico cria esta carapaça à sua volta, depois há todo um processo de refinamento à volta da goma laca, dá estes flocos e é isto que nós usamos depois para o polimento final. Nós neste caso não vamos usar esta cor, vamos usar outra cor, mais escura, porque é a cor do móvel. A goma laca é uma concentração destes flocos com álcool, é dissolvida, mais ou menos em partes iguais. Normalmente, uh, num recipiente, nós colocamos a goma laca, estes flocos, Sim. a cor depois difere, mas é, é exatamente o mesmo produto. Preenchemos o mesmo volume com álcool e deixamos repousar, e depois dá este líquido, que é o que nós vamos usar para polir, Realmente que é 100% natural. Neste caso, eu trouxe já preparado, porque aqui o processo de preparação ainda ia demorar um dia ou dois, portanto. Claro. Ele vem, vem, já, vem já preparado. Pronto. Eu aqui vou fazer um polimento à boneca, um polimento à boneca, ou chamado French polish. É um, é um polimento que já é usado desde o século XVIII e é o, é o polimento que nós normalmente usamos em atelier. Nem sempre à boneca, usamos também à trincha. O acabamento é o mesmo só que com o, com o polimento a boneca o que acontece é que o, o fica uma superfície muito mais lisa o orelha é muito maior portanto eu agora vou preparar uma boneca uma boneca neste caso isto são são fibras de tecido podem ser fibras de tecido pode ser algodão pode ser uh, discos de algodão por exemplo há tudo ah, coisas que também temos em casa tudo de coisas que temos em casa aqui é uma quantidadezinha, que faça uma, uma pequena uma pequena bola de, de deste desperdício de tecido, convém que seja o branco. Também há aqueles desperdícios com várias cores, vários tecidos. Sim. Convém que seja o branco porque os tecidos podem largar a cor e podem passar para a peça. É muito importante. É muito importante. Sim. Não queremos, por exemplo, uma cobra agora azul. Claro. Não é, não é mais indicado. A boneca, eu vou usar aqui uh, um bocado de Linho, isto é um linho um bocado mais moderno, tradicionalmente usa-se o, li, o linho ou um tecido de algodão. Uma t-shirt velha, um tecido qualquer que esteja em casa um lençol velho, serve perfeitamente. Uma forma de reutilizar -me. Uma forma portanto, de reutilizar, é exatamente. Bem. Isto já era um lençol. Não tem utilidade, portanto já temos portanto, aqui exatamente. mais uma, uma Isto forma era um lençol, que já fez várias bonecas, portanto já não, já não tem forma de lençol. Neste caso, é, cortar um quadradinho de tecido serve perfeitamente. Aqui fazer a bola, meter no centro do tecido e aqui eu vou usar a goma laca. Aqui a boneca é, é quase como se fosse um reservatório onde eu já tenho a goma laca preparada e vou passando pela superfície sem estar sempre aí buscar mais goma laca. Ela já está aqui, eu vou usando conforme vou precisando de mais, vou enchendo a boneca. E continua a fazer o, o processo de polimento. Aqui, a boneca é importante uh, ter algum, algum, algumas noções e, e atenção. Ela não deve estar encharcada, deve ter um ligeiro toque úmido. Podemos sentir depois quando a goma laca passa para baixo. Utilizamos as mãos, não há que ter medo em sujar as mãos, ela deixa uma camada muito fininha. E é isso que nós queremos depois na nossa superfície, ter uma camada fina, passamos várias vezes e ela vai acumulando camada em cima de camada e é isso que depois dá o um acabamento final mais brilhante e aquele glamour todo da peça. Portanto, também é algo que sai facilmente das mãos, Ricardo. Sai facilmente, isto é à base de álcool, usamos álcool, ela okay. sai perfeitamente, ou lavamos as mãos com sabão e ela também é sai. É o suficiente. É o suficiente. eu diz-me só uma sim. coisa, temos aqui uma questão, quando há manchas de água, o que podemos fazer? O Reviver também resolve. Também? O Reviver é espetacular porque resolve tudo. Sim. E fa faz exatamente isso. O, o Reviver um, remove praticamente todas as manchas. Obviamente, se calhar depois há casos mais específicos, mas água remove, remove manchas de outros produtos, remove zonas mais uh, danificadas do solo, resolve riscos, resolve várias coisas. Depois eventualmente, mas isso já, já são partes mais técnicas, diria eu. Há problemas mais específicos, depois é experimentando outro, outro tipo de produtos uh, que resolvem esse tipo de, de problemas. Mas para as manchas de água. Manchas de será água a partir Dependendo da profundidade da mancha Sim. também e do verniz que é, à partida também resolve. Aqui eu estou a fazer o polimento à boneca. As primeiras camadas são sempre as mais frustrantes porque não se vê nada daquilo que estamos a fazer, praticamente. Eu parece que não estou... não está a acontecer nada, mas é, o que está a acontecer é... a laca que está na boneca está a deixar camadas muito fininhas e, eventualmente, elas vão começando a acumular, vai começar a aparecer um brilho e é depois... Essa, essas camadas é que é continuar a fazer o polimento. O polimento à boneca... Eu, não é, que, não é que seja complexo, como podem ver, é movimentos, Sim. só. Seguir sempre, Mas a mesma direção. Tempo. leva tempo, é um trabalho de paciência. Um polimento à boneca, há polimentos que às vezes chegam a durar uma semana, por exemplo, dependendo depois, no, caso, no nosso caso, de empresa, dependendo às vezes o que o cliente quer. Normalmente, isto é uma questão que me colocam várias vezes na parte de polimento, quantas camadas são precisas? Pois, exato, seria uma das minhas questões Pronto. também. Seria essa? Não há um número de camadas. Okay. Aqui, o, o nosso ponto de referência para começar a perceber se o, o acabamento pode ir já para uma fase mais final é o pó da madeira que começa a ficar preenchido. Quando começamos a ver que aqui o pó da madeira começa a ficar todo preenchido, começa a ficar uma camada toda uniforme, é um sinal que começamos a, a, a passar para a fase final do, do polimento. Okay. Não há um número certo de Não camados. há um número certo. Depois, cada madeira é uma madeira. Há madeiras que têm o um pó mais aberto, há madeiras que têm o um pó mais fechado. E é depois... É... Normalmente vai depender é... muito, vai depender da, muito da, concentração. da concentração e do o aspecto final que, neste caso, o cliente quer. Obviamente, quem está em casa, se for fazer o, o polimento à boneca, é a pessoa que determina qual é o estado em que quer que ela fique. Estão a perguntar-nos... Sim. Se há alguma técnica na passagem da boneca, se é sempre na horizontal? Não é sempre na horizontal. Eu aqui estou numa fase inicial, com a madeira, eu tirei o verniz antigo, portanto, temos a madeira crua. Eu O que eu estou a fazer inicialmente, em vez de, de se começar logo a utilizar a boneca, pode-se usar uma trincha. Passar com uma trincha e a goma laca ajuda a preencher o pó muito mais rápido, acelera muito o processo. Mas, o que é que acontece, às vezes a trincha Deixa uh, marcas, deixa as marcas dos cabelos da, da trincha, portanto, pode ser difícil depois remover uh, essas marcas. Uh, depois, a parte do polimento, não há uma direção, neste caso eu estou a usar esta direção porque é que me dá mais jeito. Normalmente podemos utilizar a direção do, do veio da madeira para fazer o movimento da, da boneca, dependendo depois também do tecido. Como o, o tecido tem uh, um entrelaçado, também Sim. deixa marcas, obviamente. E se usarem um, um tecido de algodão, ele, à partida, também deixa as, as fibras do algodão no polimento. Por isso é que normalmente o é um, mais indicado é o linho, porque não deixa tanta não, fibra. E, e é o acabamento final, na minha opinião, também acho que é melhor. Aqui, eu estou a usar sempre este movimento, porque é o que dá mais jeito, no caso mas já se nota já se, já se não começa a notar sim e também agora também pelo som consigo notar que a boneca já não tem nada já não está a fazer nada portanto vou meter mais goma laca depois o polimento à boneca tem várias técnicas também no, inseridas no, no polimento que é começar sempre de uma ponta nunca se começa do meio deixa marcas nunca parar no meio porque deixa marcas Exatamente. ao levantar a boneca vai ficar o círculo da boneca não queremos isso. Portanto, há, há pequenas coisas que são, eu diria que são um bocadinho mais técnicas, mas que não são impeditivas de ninguém experimentar. Claro, algumas dicas a é, terem atenção. Exatamente, é algumas, algumas coisas a ter atenção, mas é, é, qualquer pessoa consegue fazer este acabamento. Portanto, isto agora é um trabalho de paciência, ir preenchendo o porco com a boneca, Neste caso, poderia ser mais vantajoso utilizar a trincha porque acelera muito o processo. Mas, atenção, o inverno não é amigo da goma laca. Okay. O frio uh, interfere bastante no, no polimento. Podem aparecer manchas. Um, o tempo de cura da goma laca é muito superior porque com calor a goma laca... O que acontece é que como o álcool evapora, a goma laca assenta e é essa camada que nós queremos. Com o frio, o álcool não evapora tão rápido, a camada pode ficar meio gelatinosa. Quem não tem assim, tanta experiência com a goma laca pode sentir alguma frustração e eventualmente ter que remover tudo e voltar a começar de início. Sim. Às vezes acontece, mesmo sendo já profissional da área, às vezes acontece. É, que, importante é importante dizer isso, Ricardo, que é para as pessoas que estão a assistir ao nosso workshop, não claro. perderem a vontade. Não, não, de todo, é, eu acho, eu sou muito apologista do experimentar, claro. e errar, e aprender com o erro, exatamente. e voltar a tentar. E acontece, em é, Ateli, acontece, porque são coisas que nós não conseguimos controlar, tentamos ao, ao máximo, com a experiência que vamos adquirindo, estar já prevenidos para resolver esses problemas, mas eles acontecem, e temos que resolver. Portanto, eu aqui era e continuando a construir camadas, camadas de goma laca, mais camadas. Eu já tenho aqui previamente preparado uma gaveta. Esta gaveta já levou goma laca, é exatamente a mesma goma laca. Eu aqui dei à trincha. Não pode, -se, não sei se em casa conseguem ver, mas ela tem uma certa rugosidade. Podes confirmar, Sim. Elsa? Tem uma rugosidade. Sim. Isto o que é que acontece? O poro ainda se vê, mas ela já tem uma camada substancial de goma laca. Agora, a fase seguinte num polimento, e é aqui que depois está uma das técnicas que eu gosto muito, nós usamos óleo de linhaça. O que é que o óleo de linhaça faz? O óleo de linhaça, no processo de polimento, faz com que há uma certa parte no polimento em que a goma laca já é tanta na superfície e começa a agarrar a boneca. Nós, para continuarmos o polimento, desduzamos ou paramos, deixamos a, a goma laca assentar sentar, descansar, continuamos o processo ou usamos óleo de linhaça. O óleo de linhaça ajuda a acelerar o processo de polimento. Eu aqui vou usar um bocadinho só de óleo de linhaça. Vou usar mesmo o dedo. Vou espalhar um bocadinho sobre a superfície. O óleo de linhaça permite que a boneca deslize sobre a superfície e eu aqui... Vou usar movimentos circulares, já não vou na direção, Exatamente. estar sempre na mesma direção. Os, os movimentos circulares ajudam a goma laca que já está na superfície a preencher o poro que ainda não tem goma laca. Porque a goma -laca já cá está e o que nós estamos a fazer é ajudar a goma laca, é como se fossem um, umas pequenas montanhazinhas de goma laca Sim. em que os vales são o poro e o que nós vamos fazer é fazer com que a goma laca assente e preencha esse poro. O óleo de linhaça será um complemento? O óleo de linhaça não faz parte do polimento. Sim. O óleo de linhaça ajuda só, simplesmente, a boneca a deslizar e fazer Sim. este trabalho. Porque caso contrário, a, a boneca agarra a laca que já é existente e não permite fazer este, este tipo de movimentos mais rápidos e, e mais contínuos. Aqui a é ir variando um bocado nos movimentos. Não há grande regra. Ainda para mais, nesta superfície em que temos várias direções do veio, temos embutidos, temos várias cores, portanto, não, não interessa muito a direção. Aqui, a parte do processo do polimento com óleo, a única chamada de, de atenção que eu posso fazer é, enquanto houver óleo na superfície, não parem, porque o óleo eh, deixa marca, se ficar entre camadas e, se, e secar, Ainda na superfície deixa marca, dá para tirar, mas é, é possível evitar, eu prefiro evitar, porque depois dá, pode dar um, ligeiramente mais trabalho de retirar o excesso. Nós ao passar a boneca conseguimos ter a perceção de se... Há, há, vari, há vá, duas formas principais para, para perceberem quando já não existe mais óleo na superfície. Uma é o brilho, porque quando nós aplicamos o óleo a superfície fica baça, quando o brilho começa a aparecer, é o óleo a desaparecer. Portanto, assim que a superfície começa a ficar mais brilhante, neste caso pode-se colocar mais uh, goma laca dentro da boneca. Neste caso, eu não estou a usar, mas também podem usar álcool dentro da boneca. O álcool ajuda a dissolver mais uh, a goma laca, ela fica ligeiramente mais líquida e então o polimento fica com uma camada ainda mais fina. Eu, naquela concentração, já pus mais álcool já a contar com isso, portanto aquela concentração é mais indicada para polimentar a boneca, porque é um, é um líquido mais fluido do que em vez de ter um líquido mais espesso. Quanto tempo é que demora mais ou menos a secar depois deste, deste passo? É como a laca? Sim. Ela, normalmente, o, o processo de secagem é o mesmo, independentemente de ter óleo ou não. Nesta superfície, que é uma superfície muito pequena, ela seca relativamente rápido. Okay. Neste ambiente em que temos até algum calor, ela Sim. seca, vai secar rápido, com certeza. Aliás, ela vai secando à medida que eu vou continuando a trabalhar. E o, o, depois o tempo de cura. Depende muito da temperatura ambiente em que estamos. Um Sim. Portanto, aqui é continuar. Estão a perguntar-nos o que é a goma-laca, de onde vem? A goma-laca uh, vem de um inseto eu não vou dizer o nome porque eu engano-me sempre, mas vem de um inseto, é um inseto que vem da Ásia, que vem não, que está na Ásia, porque é só na Ásia que ele existe, ele alimenta-se de uma árvore específica e é essa árvore que dá a coloração depois a estas escamas de gomalaca. Naquele caso, aquela mais branqueada, a cor já é filtrada, eles vão tirando a cor, vão filtrando a cor e a branqueada é um processo já mais químico. Para retirarem as cores e as ceras que, que têm. A goma laca são as escamas, basicamente são as secreções do inseto. O inseto uh, é posicionado na árvore, alimenta-se da seiva da árvore, envolve-se numa carapaça quase como se fosse o bicho da seda, mas é uma carapaça rija e depois é, é essa carapaça que é usada, é processada e é usada para fazer estas escamas de, de goma laca. É um produto natural é feita a partir do inseto portanto, um, e depois o processo de, de, de filtragem já é mais, passa, passa por várias camadas de filtros, vai passando, vai tirando a cor, vai tirando o, o, as ceras, porque a gomalaca também tem cera e é, é essa filtragem que, depois, que nós usamos e, e há várias cores, umas mais escuras. O que nós usamos normalmente é a chamada laca limão e tem esta cor meio alaranjada, é mais comum. A limão é mais, mais comum. Fácil de é encontrar. mais fácil de encontrar, sem dúvida. Aqui o óleo já saiu praticamente todo. A superfície já não está tão regosa. Começa-se começa a ver já aqui um ligeiro brilho a sobressair, que é o óleo já desaparecer, é o poro já ligeiramente uh, mais fechado. Portanto, aqui era, outra vez, um trabalho de paciência e ir continuando. Neste caso, como é uma secretária, um, e é uma peça que tem várias superfícies para polimento, assim que eu, que eu começaria a perceber que a superfície estava a agarrar, passava para outra peça. Aqui, de uma, de, no caso da gaveta, nota está a começar a agarrar, passo para outra gaveta, continua a fazer o polimento, está a agarrar, passo para outra, continua, e assim quando volta ao início, a partida, já está seco, seco o suficiente para continuar o polimento e é finalizar a peça eu aqui já tenho uma, uma peça ups, já tenho uma peça mais finalizada aqui já está o polimento praticamente concluído nesta fase aproveitar exato nota -se muita diferença. já se nota o reflexo aqui Sim. não se nota tanto por como tem pedidos uh, quebra um bocadinho o reflexo mas normalmente numa superfície neste tampo iria-se ver o reflexo perfeitamente como se fosse um espelho Portanto, aqui é a superfície já finalizada. Neste processo, o que nós normalmente fazemos é quebrar o brilho. Quebrar o brilho é usar uma landaço fininha. O que é que vai fazer? Vai tirar esta camada brilhante que normalmente ninguém gosta. Sinceramente, os clientes é, é, normalmente é aquilo que pedem logo é que não queremos brilho. Portanto, o que nós fazemos é quebrar o brilho. Quebrar o brilho nós usamos uma landaço fina. A landaço fina podem ir até aos 5 zeros, que é a classificação da landaço. Neste caso, esta é 3 zeros, mas também Portanto, serve. teríamos opções mais. Há mais opções 3. mais finas, sim. Aqui, Vou aproveitar, Ricardo. Claro, sempre sim, mim. sim, claro. Também para mostrar. Aqui no caso, o landaço sem muita pressão, é só mesmo para tirar o brilho. E ao mesmo tempo que estamos a tirar o brilho, estamos a uniformizar a camada. Que está na superfície e o, o, ligeiro, o ligeiro padrão que ela tem dos poros também vai desaparecendo e fica uma camada perfeitamente lisa. Sim. Perfeitamente lisinho. Aqui é tirar o brilho o máximo possível. Não queremos tirar muita goma laca, porque senão estamos a estragar o, o processo todo que tivemos de paciência a pôr as camadas. Será assim a parte mais. uma forma só mais para finalizar. Exatamente. Sem muita força, sem, sem muita pressão na Sem, sem muita pressão, só quase o peso da mão aplicada sobre a superfície, só para retirar mesmo o brilho, aqui a laca que fica, Sim. que nós usamos. Pronto, aqui a camada já está uma superfície lisinha. E, e nota-se muito. Nota e agora o que nós fazemos para finalizar, usamos cera da abelha, cera para móveis, com normalmente... Há, há vários tipos de cera. Há ceras para escurecer. Normalmente é uma cera uh, em cor não dá cor nenhuma, só dá mesmo hidratação e proteção da peça. No caso aqui vou usar um pano, podem usar uma trincha, podem usar... E podemos escolher uma cera da cor da peça da, da nossa madeira? Se quiserem escurecer a peça, sim. Okay. Caso contrário, eu não aconselharia porque pode escurecer aqui a cera. Volta a trazer o brilho da peça, mas um okay. brilho mais natural, não aquele brilho muito excessivo. Sim. Para recuperarmos o tom original da nossa peça, essa será a cera mais. A cera, uma cera incolor. Sim. É a mais indicada. Ela é aqui nota-se que tem brilho, mas é um brilho mais mate, mais agradável ao olho do que se for uh, o brilho natural de que, que a laca deixa neste caso a parte do polimento está concluída esta seria a fase já final do móvel a fase seguinte que normalmente é o, é o que se faz por último é a parte das ferragens aqui as ferragens eu optei por não limpar nenhuma ainda no caso as ferragens um, as ferragens esta secretária, em particular, tem ferragens muito simples. Às vezes, a parte das ferragens pode ser a mais complexa porque podem usar pregos, podem, podem ter um encaixe uh, de difícil acesso e, às vezes, o facto de tirarmos a, as, as ferragens pode ser, por si, só um desafio. Portanto, aqui, elas vêm como vinham. Ela, o que ela tem é a patina natural, a passagem do tempo, a oxidação dos metais, o que nós queremos é manter, queremos manter esta patina, mas dar um certo brilho. Puxar outra vez hum, a cor do metal. Aqui nós usamos a landaça outra vez, é mais fina, para não deixar riscos. Hum, eventualmente pode usar uma ligeiramente mais grossa, se for uma ferragem que está muito oxidada, que só se vê castanhas em vez de, neste caso, latão, pode usar uma ligeiramente mais grossa. Hum, Pode-se usar eventualmente algum solvente, no caso pode ser acetona, mas aí sim numa área muito arejada ou de preferência com máscara. Liberta um liberta, liberta fumos, é tóxico, vou okay, roubar o claro. landaço. Ser. Aqui é um processo bastante simples também. Neste caso, começo por dentro, passar ligeiramente, também não é preciso muita pressão é só o suficiente para começar a tirar esta, estas gorduras e estas sujidades que a, que a própria peça tem ao, do passar dos tempos. Como podem ver, ligeiramente mais brilhante de um lado do que do outro. Este lado está limpo, deste lado ainda não, está, ainda não está limpo. Portanto, o processo é sempre o mesmo. Esfregar um bocadinho com, com a landaço, a toda a volta, ter atenção sempre às zonas mais visíveis, porque são as zonas que vão ter logo muito mais impacto. Claro. Portanto, aqui a parte da frente do puxador. Temos uma que questão, é... Ricardo. Sim, Como é que se limpam aqueles puxadores antigos que são muito trabalhados? Uma peça muito mais trabalhada que Puxadores esta, de metal, podem ser de metal, se forem de madeira o processo é o mesmo. Pode ser reviver ou um, algum... algum Produto específico, se for em caso de metais em que, sejam, em que estejam muito oxidados, por exemplo, pode haver um processo ou algum produto específico para limpar as ferragens, por exemplo, uh, e ajuda bastante, em vez de estarmos, a, a, se calhar, horas a tentar limpar, podemos uh, emergir. Nós normalmente em ateliê não usamos produtos que, que possam, que esses produtos eventualmente podem danificar os metais. Não sabemos bem a concentração do metal que tem, que se tem mais Oi. níquel, se tem mais latão, se tem mais. não sabemos as concentrações, portanto, a partir do nosso processo é sempre tentar manter a patina, mas ao mesmo tempo deixá-la limpa e acabada. Ricardo, tenho a informação que os puxadores a que nos estamos a referir são de bronze. Isso é mais específico e isso já, já são de áreas, um produto, um produto que isso já, já vai mais para a área de restauro de metais, já é outra área mais específica, pode ser com algum produto específico para essa finalidade, o landaço também resolve, pode tirar, depende também qual é o objetivo, se for para voltar ao tom inicial do metal ou se é para deixar a patina e dar só um brilho final, a deixa mais acabada e acondiza já mais com o móvel também. Aproveito para sugerir uh, e para relembrar que ontem também tivemos um rapper Café que é mesmo sobre este tema. Exatamente. Portanto, podem sempre Exatamente. consultar, está no nosso canal do YouTube, está na, também no nosso site da Lerra Merlin Portugal e o rapper Café foi mesmo sobre o tema reparto de Portanto, acho que é super adequado uh, voltarem a rever e apontarem e algumas dicas. Sim, e podemos fazer esta conjugação. Conjugação, exatamente, porque lá, depois as áreas encontram-se todas. Nós trabalhamos com madeira, trabalhamos com pintura, trabalhamos com metais e as áreas depois uh, unem-se todas no fim. Aqui, o objetivo é muito o mesmo também, que exatamente. é a dar vida também uh, a coisas que nós temos nas, nas nossas casas, a uh, prolongar a vida útil também dos nossos, dos nossos produtos, Exatamente. em vez de estarmos sempre uh, a aumentar o consumismo e de mandarmos logo fora coisas que podem ser aproveitadas de uma Exatamente. forma muito mais original e muito mais criativa, Exatamente. portanto acho que temos muitas dicas esta semana que vão muito de encontro também uh, a isso mesmo, ideias, opções mais ecológicas, mais criativas e pode-se juntar muita coisa no, no momento de, de uma reparação podemos abranger muitas, muitos conhecimentos diferentes e muitas técnicas diferentes. Exatamente. Neste caso, é uma recuperação de uma peça nobiliária, portanto, o que nós queremos, queremos aqui é manter o aspecto original, mas podem também fazer, eventualmente, numa peça que tenho em casa, que não gostam da cor, pintar. Pode ser mais personalizado. Pode ser mais ó, personalizado, claro, sim, podem trocar ver... puxadores, im imaginando que o cliente, neste caso, queria um, uns puxadores diferentes, trocam-se os puxadores adecua-se à peça e fica uma peça com uma, com uma linguagem mais atual, Sim. digamos assim. Também é uma, é uma boa opção. Exatamente. Portanto, eu aqui estou a voltar a montar a ferragem na gaveta já acabada. Aqui, o parafuso não está a colaborar. De eventualmente. Mais alguma, alguma dica, alguma sugestão, Ricardo? Agora que também estamos a finalizar. Uh, assim, em relação à peça, esta em específico, uh, a dica que eu posso dar se quiserem fazer um, um tipo de intervenção deste género é não tenham stress, se alguma coisa eventualmente não correr como estão à espera. Porque eventualmente, à partida, as pessoas não vão ter essa experiência não tenham medo, arrisquem, façam, o reviver é ótimo, não há erro com o reviver, ele ajuda-se sempre em algum problema, e eventualmente é pesquisar produtos que a Luhab, por exemplo, tenha, mais indicado se calhar para alguma superfície que, não, que o reviver se calhar não resolve, um, e a investigar sobre materiais. E os vossos workshops, Ricardo? Se alguém Sim. que está a ver neste momento, se quiser participar, uh, como Bem, é que pode fazer para. Nós na Art Studio fazemos workshops, normalmente, são, normalmente não, são sempre ao Sábado. Um, nós temos workshops agora principalmente de marcenaria. Estamos a fazer nível 1, um, nível 2. Uh, um, o nível 1, as pessoas aprendem a fazer encaixe neste caso o malhete, a cauda dandorinha andorinha, uh, aprendem técnicas básicas que depois podem eventualmente uh, usar mais tarde numa peça maior, no caso é uma caixa pequena, mas podem, as técnicas são usadas para pa várias peças, depois no nível 2 já é um bocado mais avançado, já já é, é, já mais já é das técnicas também. que aprenderam no, claro. no, no nível 1, um. normalmente o no nível 2 é exclusivo para quem faz o nível 1 um, porque já vem com uma bagagem Exatamente. que aprendeu, uma base, uma base. para conseguir... Uh, Fazemos workshops de acabamentos, fazemos curadoria com o Spoon Carving, workshops de Spoon Carving também, normalmente é sábados e domingos, e é o que nós temos, neste momento é o que nós temos, muita procura, é o que nós sentimos, é que há muita gente a procurar nesta fase, não sei se a tentar mudar de vida, ou procurar um novo rumo, experimentar coisas com as mãos, experimentar a parte mais de bricolage, mas há muita procura mesmo. Sim, agora também penso que foi um bocadinho pela pandemia, as pessoas passaram mais tempo em exato, casa, começaram-se a perceber também muita coisa que têm que podem em casa fazer que, coisas em casa também. podem fazer, aprendem Exatamente. outras técnicas e também acabam por ajudar no, no impacto ambiental, Exatamente. Uh, utilizando algumas técnicas mais ecológicas exato. e mais sustentáveis. Nós vamos também partilhar o, o endereço da vossa página, Ricardo, Sim. para quem quiser também ver alguns trabalhos que, que vão decorrendo ao longo do tempo. Eu quero agradecer a tua disponibilidade obrigado. por nos teres ajudado com este workshop e teres participado. Obrigado. Para quem está a acompanhar-nos, podem voltar a rever este workshop no nosso canal do YouTube e no nosso site da Leroy Merlin, Portugal. Todas as dúvidas que ainda surgirem vão ser respondidas muito em breve. E Obrigada por ter estado connosco, fiquem atentos também para mais novidades e até já. Obrigada.